Quando eu fiz o jabá, 10 anos de... o jabá. O jabá. vai ganhar quanto na próxima viagem de eu desconto só aí? Uma vez, né? isso, isso aí depois a gente negocia, é. a gente Eu sabia é. que eu ia ter falta depois. É. Cara, não, mas é... é... E assim, então é uma história bacana. Bacana, pô, não. Na verdade, é tá uma tragédia. Essas essa histórias. essa história. história histórias. É. Eu fui... Você sabe já do que eu vou falar, né?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 Desculpa aí, André, segue aí, cara. Não, não mas eu, então, o Tiago falou exatamente a palavra importante, o negócio do seguro. O que aconteceu? A gente foi para lá, e o nosso roteiro era Londres, é, Paris, aí, qual que era? Bruxelas e Bruxas, né? Acho Bruxas é. era a última e a gente voltava. Então, assim, o pr primeiro é, é, destino é, era Londres. Aí, pô, beleza, chegamos lá.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 com um rasgo na testa, só nossa. descendo melado já. Mas ah. sabe aquele corte assim que você já consegue ver a gordurinha lá dentro? Adoro. Nossa. Cara, eu é. olhei e falei, nossa, vai ter que dar ponto. Acabou a viagem. Eu só falei, eu só falei Acabou isso, a viagem cara. não, mas... Que puta cara, é, se começar né? a viagem assim, o primeiro aí, dia da viagem, você viagem tá em já outro país, né, cara?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 Mas, ah, é foi assim mesmo, eu perguntava de novo, e ela respondendo, sempre uma coisa. <risos> aí, nessa hora que eu liguei para Tiago, na verdade, não sei se eu te liguei, eu mandei mensagem, falei, cara, eu deu sei. um BO aqui, é. É, e aí, o que, que eu faço? Porque eu não sabia se eu, é, se eu ia ter que acionar, se, pô, ah, vai para o hospital, pô, quanto que vai ficar essa conta do hospital? É, aí, beleza, acionei os... Sei lá, em euro ainda, né? No caso, tá em, em euro? Em pô, euro. Às cara. vezes o barato sai aí, beleza, caro, beleza, acionei. Né?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 Imagina que se realmente eu não tivesse né, contratado uhum. nada e não tivesse seguro e fosse para nos Estados Unidos, que só uma ambulância lá custa 50 mil dólares. Ah, você falava assim, é, Unidos, só, só é frescura, mulher, não deu nada não, nem, nem tá sangrando. tá <risos> é um chiclete, e um clipes aí. Né? aqui Põe <risos> esse guardanapo aqui, ó. É que eu vou não, comprar não um nada. uísque ali, jogar aí, eu dou um ponto. Isso é, não tem nada não, mulher. Tá <risos> eu também costuro essa merda aí. Pô. É. costurar na hora, velho. Na hora que a conta é. chega...